Oi, sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade, mas o que, que é isso? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue muito agradecido por acompanhar o canal. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade hoje, porque essa é uma palavra que todo mundo usa e ninguém faz a menor ideia do que está falando. Eu também não faço, mas já avancei um pouquinho. Né? então vamos conversar um pouco sobre isso. A sustentabilidade ela pode ser entendida como permanência ao longo do tempo, alguma coisa que a gente faz, uma organização, uma atividade que se mantenha durante um período de tempo indefinido. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é onde é que a gente vai aprender sobre sustentabilidade e dentro dessa ideia, tem uma coisa nesse planeta que a gente pode considerar sustentável. Sabe qual é? A vida. Isso porque a vida está presente no planeta há quase 4 bilhões de anos. A vida é quase tão antiga quanto, quanto o próprio planeta. E na evolução da vida, a, a vida foi tecendo relações, ciclos, teias, redes, foi se complexificando, foi estabelecendo inúmeras interligações entre os seus componentes, de tal maneira que a vida conseguiu passar por vários processos de extinção durante a evolução planetária e ela permanece até hoje. Ela tem resiliência, a capacidade de se recuperar de eventos né, traumáticos, digamos assim. Legal? Então, se tem alguma coisa sustentável no planeta, essa coisa é a vida. Logo, se a gente, enquanto sociedade enquanto a economia quiser aprender sobre sustentabilidade, como ser sustentável, logo, a fonte que a gente vai buscar esse conhecimento é a vida e os processos que a vida desenvolveu para se manter no planeta há quase 4 bilhões de anos. Isso entendido, vamos passar pelos pilares que sustentam essa tal da sustentabilidade. Inicialmente, a gente adotava ali três grandes pilares. Começou lá atrás com o relatório Brundtland, né, do desenvolvimento sustentável, que, que é aquele que, que utiliza os recursos sem comprometer é, que as populações vindouras possam se utilizar também de, de recursos para manter sua qualidade de vida. Então a sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável estaria é, apoiado em três pilares, econômico, ambiental e social. De lá para cá, a gente evoluiu mais as coisas e tem autores, parece que cada vez mais, que colocam um quarto pilar, que é o cultural. Mas também tem o um político institucional, tem isso, aquilo, aquilo, outro, a gente não vai entrar nessa história. O nosso interesse aqui agora, vamos ficar nesses quatro. Então, pilares da sustentabilidade, social, ambiental, econômico e cultural. Ok, entendido isso a gente tem que começar a entender também que esses pilares ou a sustentabilidade, ela vai acontecendo em camadas ou em, não é níveis de consciência, mas em, em dimensões. De tal maneira que a primeira dimensão, a dimensão mais básica, onde a sustentabilidade deve ser buscada, e aí a gente entende sustentabilidade sempre como um equilíbrio dinâmico entre esses quatro pilares, ok? Então, o cultural, o econômico, o social e ambiental. Um equilíbrio dinâmico. O primeiro, o mais básico ponto a partir do qual se estabelece a sustentabilidade é o indivíduo. Isso por um motivo muito simples. Não existe sociedade se você retirar os indivíduos. Não existe empresas sem indivíduos. Não existe governos nem estados sem indivíduos. Então a base de toda ação humana que constrói pontes, que constrói viadutos, que constrói estação espacial, que constrói governos, que constrói ideologias, que constrói empresas, constrói organizações, a base é o indivíduo. Se esse indivíduo não tiver legal, não tiver um equilíbrio dinâmico nesses quatro pilares, a coisa fica complicada. Então, as pessoas precisam estar vivendo em sociedade de uma maneira ou de outra, elas precisam de um ambiente saudável ao seu redor, elas precisam ganhar o dinheiro para pagar suas contas. Né? e elas têm necessidade de, de pertencimento a uma cultura, ou a sua cultura local, ou sua cultura planetária. Então, sem esses elementos, a gente tem alguma coisa capenga. A segunda dimensão da sustentabilidade, a gente pode entender como um ambiente mais próximo do indivíduo, qual seja sua casa, sua família, seu lar. Então, sustentabilidade parte do indivíduo, Expande para casa, para família, para o lar desse indivíduo. Depois é que ele vai para a rua, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país, para o planeta. E daí a gente já tira algumas coisas. Essa história de ficar cuidando do planeta sem cuidar da tua casa e sem cuidar das tuas coisas não existe. Porque aí é você querer mexer na casa do outro, antes de você mexer na sua. Então, sustentabilidade individual é a base para o indivíduo poder se lançar em outras camadas, em outras dimensões. Aí vem a família, a casa. Né? Então, o que é que eu estou fazendo para que minha casa seja uma casa mais sustentável? E aí a gente tem que falar de energia, tem que falar de água, né? tem que falar de, de fluxo de matéria e energia, a reprodução do que acontece com os seres vivos. A gente o tempo todo está comendo e está descartando, comendo e descartando. A gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as contas. Ou precisa fazer as trocas, se não quiser falar de dinheiro, a gente precisa fazer trocas com outros seres, né? com outras pessoas, com outros indivíduos que é para poder equilibrar as coisas dentro desses pilares que a gente está conversando. E quando a gente chega na casa, a gente também tem que pensar, o que, que eu vou fazer com os resíduos da casa? Porque a casa como um todo, ela precisa também de energia. Olha a iluminação lá atrás. Né? Ou então a iluminação da lâmpada. Ela precisa de água também para sua limpeza. Ela também gera esgoto, gera lixo, gera resíduos, que é aquilo que todos os moradores da casa, no seu conjunto, entendendo a casa, o lar, a família, gera os seus resíduos. E a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Como é que a gente cicla isso? Agora voltando ao indivíduo, você está preocupado com a Amazônia lá atrás? Para onde é que está indo o teu esgoto? O que que você está fazendo com o seu lixo? Então, a sustentabilidade, a gente não tem que pensar a sustentabilidade do outro. A gente pensa primeiro a sustentabilidade nossa, da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Depois a gente pensa no planeta. Mas não é incompatível, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode cuidar do planeta lá fora, mas ao mesmo tempo você tem que saber para onde está indo o seu esgoto. Você tem que saber como é que está sendo tratada a sua água. Você tem que fazer a sua parte no local para querer fazer alguma coisa na casa do outro. Até porque a ação é sempre local. Você não age planetariamente, você age no seu local. Então, se onde você está, onde você mora, não está bem, se você está contribuindo para a poluição, contaminação de solo, água, ar, isso tudo reverbera no planeta. Você faz parte do problema e não da solução. Então você quer ajudar o planeta? Antes de ir lá dizer como é que o outro tem que fazer as coisas, você tem que começar a fazer as coisas na sua casa. Na sua vida. Percebe? Então você está preocupado lá fora, mas não arruma a sua cama. Você está preocupado com os índios na Amazônia, mas você caga no ribeirão, onde o seu vizinho vai beber água. Então você está preocupado com mudanças climáticas, mas você queima lixo na tua casa. Ou então você joga o lixo no aterro sanitário, que vai produzir metano, que vai produzir é, contaminação de lençol freático. Né? Isso considerando a realidade. A imensa maioria do, dos municípios brasileiros não tem aterro sanitário. É lixão mesmo. Isso quando não joga direto no rio. Então, você está querendo cuidar do planeta? Cuida da tua casa. Quando você estiver cuidando da tua casa, a coisa está caminhando. Quando você estiver cuidando do terreno da tua casa, a coisa está caminhando. Você está prestando um serviço planetário... Não é quando você está defendendo os índios na Amazônia, que estão lá do outro lado. É quando você está cuidando dos seus resíduos na tua casa, quando você não está poluindo, quando você está diminuindo a quantidade de energia que você gasta. Quando você está diminuindo a quantidade de água que você gasta. Quando você trata os efluentes da sua casa e recupera e reutiliza a água. Legal? Você vai fazer muito mais... Pelo aquecimento global, pela mudança climática, pelos índios na Amazônia, pelo desmatamento da Amazônia, cuidando da tua casa. Porque enquanto você não estiver fazendo isso, não adianta querer mudar a casa do outro, muda a sua primeiro. Percebe que a gente inverte um pouco as coisas? A gente quer mudar a Amazônia, a gente quer estar preocupado com o índio, a gente quer mudar as condições do índio. Enquanto isso, aqui nas nossas cidades, a gente continua cagando no rio. Aqui em casa, o que a gente produz de lixo, lixo que vai para o aterro, é um saquinho desse tamanho aqui, de papel higiênico. É só isso que vai para fora de casa. E fio dental. O restante é tudo trabalhado aqui dentro de casa, reciclado, separado. E o lixo seco, ele é enviado diretamente para o galpão de seleção da prefeitura ou da cooperativa que tem aqui perto de casa. Então, nada é perdido, nada vai para o lixão. Percebe? Então, a partir do momento que eu estou cuidando dos meus resíduos, aí eu acho que eu posso dar pitaco em alguma coisa o que o outro está fazendo. Mas não querendo que ele mude mas sim contando da experiência que tenho aqui em casa e que tem sido exitosa. Se o outro quiser adotar ou não, já não é comigo. Legal? Então, vamos voltar outra vez. Sustentabilidade, pelo menos quatro pilares, social, cultural, ambiental e econômico. Em dimensões que partem do indivíduo, depois família, casa, lar, bairro, cidade, estado, país, planeta. Legal? E como é que a gente vai aprender sobre isso? Observando a vida. A vida está aí há quase 4 bilhões de anos e é com ela que a gente aprende sobre sustentabilidade.